Ótimo, então, deixa eu ver aqui. É, antes de mais nada, eu vou avisá-los que esse evento vai estar sendo gravado, e depois é, essa, essa gravação vai ser colocada no Wikimedia Commons e na nossa página do, da, das oficinas Wikimedia e Educação na Wikiversidade. Então, essa é a nossa vigésima oficina Wikimedia Educação e, coincidentemente, a última do ano. Então, a gente está aqui fazendo uma despedida de 2022 e, e, e realizando a nossa vigésima oficina. O que, que são essas oficinas? É um espaço para troca de experiências e de apoio a educadores interessados nas plataformas Wikimedia em sala de aula, mas não só, né? também a pessoas que se interessam pelo poder pedagógico dos projetos Wikimedia. E a gente organiza essas oficinas já né, é, há 20 edições para oferecer esse apoio aos educadores no universo Wikimedia para pensar e estimular formatos alternativos de ensino com as plataformas digitais, para imaginar coletivamente formatos possíveis de programas de educação, para formar uma rede entre esses educadores e esses interessados nos potenciais educacionais dos projetos, e para a gente entender os desafios e buscar soluções conjuntas. Então, por favor, é, se apresentem pelo chat, vamos nos conhecer, vamos... É, conhecer os colegas, formar essa rede, né, aproveitar esse espaço aqui para a gente é, trocar figurinhas, então, por favor, me falem aqui no chat quem são vocês, de onde vocês vêm, qual que é a experiência de vocês com as plataformas Wikimedia, e a gente vai conversando também em paralelo. Na programação de hoje, a gente tem a Carolina Matos, da Open Knowledge Foundation, ela vai falar sobre colaboração além da edição, outras aproximações com as plataformas Wikimedia. Muito obrigada, Carolina, pelo aceite do nosso convite. Nós estamos muito felizes em ter você aqui, mais uma vez colaborando com a gente. Carolina é nossa parceira já de longa data e vai falar um pouquinho sobre isso. E a gente também tem aqui o Jean Michel Galindo da Silva, que é graduado em Biblioteconomia e Gestão de Unidades de Informação pela Federal do Rio de Janeiro. O Jean vai falar sobre a Wikipédia como fonte de informação. E eu estou muito feliz de ter você aqui, Jean. Espero que a gente possa é, formar um laço, né? A gente se conheça hoje, possa formar esse laço. Muito obrigada pelo seu aceite também. Estou ansiosa para ouvir sobre a sua pesquisa. Depois que eles apresentarem, a gente abre para uma discussão com perguntas aos autores ou também questões é, que forem interessantes para todos. Antes de passar a palavra para a Carolina, eu gostaria de lembrar que a gente tem alguns materiais de apoio. Então, a gente tem a nossa brochura da Wikipédia de Aze, a que traz uma introdução ao universo Wikimedia. Tutoriais de edição na Wikipédia, Wikimedia Commons e no Wikidata. Então, aqui o link facinho para a gente baixar essa brochura. A gente também tem vários vídeos tutoriais ensinando passo a passo de como editar os projetos Wikimedia. A gente também tem uma rede de apoio, a gente tem nosso portal na Wikiversidade, onde a gente coloca os conteúdos dos últimos encontros, né, então a gente vai ter agora contando com essa 20 oficinas, 20 vídeos de oficinas com informações super interessantes, com experiências de profissionais super interessantes no universo é, das, dos projetos Wikimedia a gente tem também os slides desses, desses palestrantes a gente tem alguns materiais de apoio e a gente tem também uma lista de participantes, então por favor não esqueçam de assinar a nossa lista aqui está uma fotinho do nosso portal é, a gente também tem um canal no Slack, que a gente discute sobre educação e, e Wikimedia, a, é um contato mais direto, né? É, vocês podem trocar é, experiências, mensagens comigo, ou com outros educadores, com outras pessoas interessadas no potencial educacional dos projetos. É, então, se vocês quiserem participar desse grupo, vocês mandem um e-mail para o wmnobrasil, arroba wmnobrasil.org, que a gente coloca vocês no canal do Slack, e a gente também emite certificado de participação, se vocês quiserem certificado de participação nessa vigésima oficina, é só mandar um e-mail para eventos, arroba, wmnobrasil .org. O espaço é de vocês, por favor, usem o chat, é, e agora a gente, vou passar o palco para a Carolina, Carolina é uma das gerentes da Open Knowledge Foundation, baseada aqui em São Paulo, e que apoia o trabalho da equipe de alfabetização de dados. Ela tem 20 anos de experiência coordenando projetos culturais e educacionais, tem atuado como liaison é, para uma ampla variedade de iniciativas de comunicação digital no Brasil e na Espanha, é historiadora da arte, teve seu doutorado na Universidade Complutense de Madrid, com tese sobre o impacto das experiências digitais no ambiente glam e também foi curadora de projetos de dados abertos na América do Sul, com foco na descolonização de dados. Carolina Matos vai falar sobre colaboração, além da edição, outras aproximações com as plataformas Wikimedia. Carolina, o palco é seu. Muito obrigada por ter aceitado nosso convite. Ah, Amanda, obrigada a você por ter me convidado. É sempre um prazer enorme para mim colaborar com o IC Movimento Brasil, uma parceria que já está indo aí, acho que é para o quarto ano consecutivo de, de contato intenso, né? E eu acho que é, o que eu vim trazer aqui hoje é um pouco da história do que aconteceu nesse período, quando eu comecei a colaborar com vocês e como que isso aconteceu, né? Porque assim, eu acho importante falar que eu vou começar confessando um pecado aqui, que é o seguinte. Eu nunca editei nenhum verbete da Wikipédia e eu sempre consumi muito conteúdo. Eu faço buscas todos os dias é, e conto muito com a plataforma como uma fonte de informação segura para todos os projetos, todas as pesquisas que eu faço, tanto no âmbito acadêmico, no profissional e no pessoal também. Mas eu, de fato, nunca usei o meu usuário para entrar e editar um verbete. Eu achava que essa era a única forma que existia de colaborar. Então, me senti assim, quase que uma consumidora da plataforma, mas sem aportar nada. E ficava pensando, cara, como é que faz para a gente fazer projetos juntos, pensar parcerias juntos? E aí, através é, da minha atuação como gerente de projetos, nesses projetos que eu vou trazer aqui para contar um pouco hoje, eu descobri que existem muitas outras formas de colaborar, é, que vão desde aportar é, conteúdos de outras formas, quanto levar a palavra mesmo. Né? Eu lembro que a Erika Zari. Me falou isso no nosso primeiro contato: a estou oh, trazendo a palavra Wiki, vou te converter. E aí foi isso mesmo que aconteceu. E hoje em dia eu acho que é um dos maiores alegrias assim, é poder levar a palavra Wiki para outras pessoas e, e trazer mais gente para dentro dessa rede é, colaborativa, que é sustentável porque todo mundo trabalha junto, né, de um jeito ou de outro. Então, deixa eu compartilhar aqui minha tela. Vou começar pela apresentação mesmo. Deixa eu marcar o tempo para não passar. O que vocês estão vendo aí? Estão vendo meu meu PDF? Não, está a sua carinha. Hum. Somente a sua foto. Tá, deixa eu ver se eu faço de uma outra forma aqui, só um minutinho. Eu vou abrir no browser e aí eu acho que ele vai deixar. Aqui. Vou tentar de novo. Isso sempre acontece, né, gente? Já é esperado. E agora? Agora sim, seu PDF. Só pressiona a tecla F5 aí. Para entrar na tela cheia, né? Ah, sim, tá em... Está em PDF, é. né? Está em PDF. Ah, Vamos assim mesmo, gente. Será que fica muito ruim? Não, dá para enxergar. Tá. Enxergar. Bom, posso aproximar. Então, é isso. A gente veio falar aqui sobre colaboração além da edição, outras aproximações com a plataforma Wikimedia. Eu gerei uns QR codes ao longo da apresentação. Quem tiver com o celular na mão, acho legal acessar para ir navegando nos conteúdos que eu vou trazer. Apesar de que eu vou navegar entre janelas aqui, é, eu acho que pode ser legal para interagir mesmo com as coisas que eu estou falando. Então, só para começar, eu trouxe para vocês a página aqui da Open Knowledge Foundation, onde tem a inscrição de todas as pessoas do time. Hoje em dia eu participo da equipe de letramento digital, a gente falou sobre a alfabetização digital na apresentação, mas existe uma certa diferença, eu considero que a alfabetização no português, apesar de no inglês ser tudo data literacy, eu acho que no, no português a alfabetização significa você entender, porém o letramento significa você saber usar. Né? Então, o que a gente faz é ensinar as pessoas a usarem os dados abertos da melhor maneira possível dentro de projetos que são os mais variados, vão desde... É, mudanças Climáticas, Universo Glam, é, Indústrias extrativas, é, Transparência Internacional, que é uma lista enorme de projetos que a gente colabora. Mas a minha formação é de jornalismo. É, eu sempre fui gerente de projetos, eu tenho 20 anos de experiência de gerenciar todos os tipos de projetos culturais e educacionais. Já fiz edição de livro. Já trabalhei com curadoria de exposições, de livros, de projetos de educação também, e terminei fazendo um doutorado em História da Arte. A minha grande vontade, quando eu fiz jornalismo, era ser historiadora. Na época, eu acabei optando pelo jornalismo, mas a vida me levou de volta para esse caminho. E a minha tese foi sobre é, o uso de, de telas. né? Eu foquei no elemento tela digital, mas o, o impacto das experiências digitais nesses ambientes. Glam, que parece glamour, mas... Acho que todo mundo que está aqui sabe que significa galerias, bibliotecas, arquivos e museus, que é o universo onde eu mais amo circular é, disparado. Eu faço isso no fim de semana, mesmo quando não estou trabalhando. Então, bom, a colaboração é isso, ela pode ir muito além da edição. E a gente vai falar aqui hoje sobre três projetos do âmbito Glam com que eu colaborei é, ao lado do, do Wikimorfento Brasil nesses últimos quatro anos. Estamos indo para o quarto ano, né? Espero que a gente continue aí por muito demais. mais. É, bom, o primeiro projeto é, que eu vou falar para vocês é o Abre código O Abre código foi um, um hackathon que aconteceu, vocês podem acessar aqui através do QR ou do link mesmo, um hackathon que aconteceu em 2020, é, que quando eu entrei para o projeto, é, ia ser um, um, um hackathon presencial, é, que foi realizado pelo Gator Institute, aqui em São Paulo, pelo Departamento de Informação, e ele que era para ser um evento presencial, que ia acontecer lá na sede do Goethe, e aí a gente ia reunir algumas pessoas interessadas em trabalhar com dados abertos de museus é, para fazer, para propor projetos. Aí, duas semanas depois que eu entrei para esse projeto, aconteceu a pandemia. E aí a gente teve que mudar o projeto inteiro é, para virar uma coisa online, para virar um evento online, e as reuniões começaram a acontecer online. Então, o que, que a gente fez? a gente começou a conversar com os museus, né? os principais museus aqui do Brasil. O curador foi o Leno Veras. Hoje em dia o Leno está no Departamento de Pesquisa do Man, Rio, Museu de Arte Moderna do Rio. Muito envolvido também com projetos é, do âmbito digital, projetos eletrônicos, catalogação. E... A gente começou a conversar com várias equipes de museus para perguntar: cara, po, seus dados são abertos? Poxa, vamos colaborar para o Hackathon? Qual é o dataset que você pode trazer e fornecer é, para o evento? E aí as pessoas assim, começaram a ter reações mais variadas, pessoas de museus grandes. Assim, vamos entrar no site? Eu vou até é, parar de, de compartilhar aqui rapidinho e vou trazer o site. Vou compartilhar o site, espera só um pouquinho. As pessoas falavam assim para a gente, ah, mas a gente não tem dados. Aí a gente falava, não, mas espera aí, você não tem uma planilha, não tem tipo um arquivo, não tem nada que você possa compartilhar de forma aberta. Não, não está, a planilha a gente tem. Então, a gente planilha dados. Então, a gente começou a sentir assim, uma necessidade de explicar para as pessoas o é, que, que eram dados o que eram dados abertos, como é que elas poderiam colaborar, aonde que elas poderiam fazer o upload é, desses dados. Né? Deixa eu voltar aqui para o site. Esse projeto era um projeto que estava dentro de um projeto maior do GATE, que chamava Hacker Culture. Ele estava acontecendo simultaneamente na África subsaariana e na Indonésia. Hoje em dia o site dele ainda está online, e todo o arquivo, todos os dados que a gente coletou para esse projeto estão lá, então foi um trabalho muito grande, já evoca-se, porque a gente teve que explicar para as equipes dos museus, primeiro o que, que era dados, segundo por que era importante que os museus abrissem os seus dados e adotassem uma licença aberta. Terceiro que elas poderiam fechar uma parceria com a Wiki, com a Wiki para subir todos os dados na Wiki. E Cara, o seu microfone está dando umas batidinhas. Acho que é no cabelo. Aí isso, aí acho que é melhor. Obrigada. <risos> É, e aí a gente começou a conversar com os museus e, e contou com o, Ike, o Movimento Brasil de que forma? Para trazer essa explicação, né? Para contar: olha, existe a parceria do como que a parceria é feita, é, como que a gente pode colaborar? Você não precisa, tinha uma, uma, uma impressão assim de que ah, você tem que colocar é, todos os dados do museu lá. A gente falou não, você pode. É, você pode selecionar um dataset, você pode selecionar um conjunto de dados, uma coleção, algo que esteja desimpedido de direitos mesmo, né, dentro é, do sistema aí do museu, e colaborar com esse pequeno aporte. Isso já é colaborar. Então, depois de meses de conversa, inclusive, a gente gerou um conteúdo que foi é, um webinar, quase assim, aulas online sobre temas como licenciamento, como upload, como gerenciamento desses dados internamente para depois aportar. E conseguimos dados de 14 grandes museus e instituições culturais, que estão todas listadas aqui. É, esses vídeos são vídeos é, explicativos de pessoas dessas instituições falando como foi o processo, o que, que era o dataset que estava disponível. E aí a gente fez o upload desse material na Wiki, para que quando acontecesse o evento, que o evento aconteceu é, online, né, por conta da pandemia, em outubro do mesmo ano, né? O projeto começou em março se, e, e o hackathon, de fato, aconteceu em outubro. As equipes que se inscreveram pudessem baixar esses datasets e trabalhar não só com um, mas podendo combinar datasets de instituições para criar produtos, né? Então, aqui hoje em dia no site, a gente tem é, os vídeos explicativos, a gente tem a publicação, que foi um livro enorme, com todo o conteúdo explicativo sobre como fazer todo esse processo, que está aqui em formação. As publicações e a participação. Então, o que foi o projeto que ganhou? Eu acho muito legal falar desse case, é, porque esse case teve uma atuação tipo, super importante. Foi o Slam de Corda, eles usaram o dataset do IEB, da USP, Instituto de Estudos Brasileiros. É, e o IEB, a Diana Vidal, que é a diretora do IEB, ela na época conversou com a gente e falou: ah, a gente quer muito entrar para esse universo de dados abertos e da coisa eletrônica, queremos digitalizar. É, e não sabiam como fazer, então ela se implicou no projeto de um jeito tão incrível, ela foi muito professora, ela veio para todas as mentorias, ela veio para todas as reuniões, ela ajudou a equipe a entender o que era essa coleção de cordel é, que eles tinham lá disponível e o projeto ganhou com uma combinação, era um app, eles criaram um app que combinava é, o, o, a coleção, o dataset de cordel do IEB com a cultura de slam das periferias de São Paulo. Então, você podia criar um slam de corda ali no, no, no, no aplicativo, tinha todo um design, foi, foi muito lindo essa premiação, eu fiquei muito feliz com o resultado, porque eu acredito que esse projeto trouxe uma conscientização para os museus de que eles poderiam aportar pequenos conteúdos e pequenos conjuntos de dados. É, para as plataformas Wiki, sem comprometer nenhum, nenhuma é, política institucional, e é uma forma muito fácil, muito garantida de você gerar conteúdo aberto, né? é, uma, é um lugar seguro para que esses dados é, sejam armazenados e, e reutilizados, né? porque logo, obviamente, os dados alimentam verbetes, alimentam outros, outros, é, outras, outras aplicações dentro da plataforma WikiMedia. Aí, passamos de volta aqui para o próximo projeto, o que, que eu senti necessidade, e aí o pessoal do Wikimovimento me procurou logo depois do de Código para a gente pensar junto, a disseminação de projetos institucionais. Então, são instituições que já têm essa parceria, que já aportam dados para o Wiki, mas que é, tem uma dificuldade de disseminar para que o uso seja feito. Né? Então, é um mundo, né? a Wiki é um mundo, onde você pode achar de tudo, você tem que procurar... Então, como que faz para a gente chegar lá de vez? Aí a gente fez um evento, que foram uma série de três encontros. O QR Code que eu estou deixando aqui para vocês agora é um QR da playlist dos três encontros. Por que transbordados? Porque a gente estava falando de descolonização de dados, né? esses desertos de conteúdo latino-americano que existem numa plataforma que é bastante norte-americana. Né? Então, como é que a gente faz para popular essa plataforma de dados locais com o nosso conteúdo? Como é que a gente se apodera, se empodera para poder é, tomar posse mesmo é, do lugar que está disponível é, e que a gente só tem que chegar lá e, e, e colocar para dentro e também utilizar, reutilizar e fazer com que esse ecossistema de dados... Latino-americano e seja sustentável, né? que tenha mais conteúdo nosso. Então, foi uma série de três encontros. A gente tô, entrei aqui na, na Wiki para mostrar o ficheiro. A gente fez uma arte linda com o mapa. É, foi uma conferência pré-WikidataCon 2021, né? que é seu aniversário do Wikidata. E aí, a gente resolveu fazer uma, um evento local é, para comemorar isso. E o Brasil teve uma atuação forte aí, que depois vocês podem falar mais é, nessa comemoração, né? E hoje em dia vocês podem encontrar todos os conteúdos também. Então, o primeiro encontro do, do Transbordados foi sobre descolonização de dados, a Amanda estava presente, deu um aporte aí para gente maravilhoso, e, e também a Silvia Gutierrez, do, do, do México, e a Bianca Santana, aqui do Brasil. A gente falou muito sobre por que, né? Por que povoar esse lugar? Por que utilizar essa plataforma? Né? Por que, que a gente tem que aportar os nossos dados tão valiosos para uma plataforma que não é latino-americana, que é norte-americana, né? Que o banco de dados não está aqui. Mas aí a gente caiu na mesma discussão de tipo, cara, a gente tem parando para pensar, né? A gente tem conta no Facebook, no Instagram no LinkedIn, no, todas essas redes sociais que tão pouco são latino-americanas e, e, e tem um uso bem menos justo dos nossos dados e do nosso conteúdo do que a Wiki, onde você pode realmente reutilizar e serve como um, um repositório de conteúdo educativo mesmo. Né? Então, esse primeiro encontro foi sobre isso. O segundo encontro foi o Universo das Bibliotecas. A gente teve a participação do Maurício Genta, da Wikimedia Argentina. É, e da Lilian Viana, das Bibliotecas da USP, eu estou deixando aqui também para você. Aí vocês vão lá no search, gente, vai lá buscar, que eu não botei QR Code de tudo, mas Bibliotecas da USP, Glam Project, vocês vão ver o quanto de conteúdo maravilhoso que tem linkado aqui, é, que pode alimentar verbetes, pode alimentar projetos, pode se relacionar com conteúdos de outras bibliotecas, né? E o terceiro encontro foi sobre acervos, sobre acervos digitais, é, com a Scan, a Evelyn Heidel, que é uma velha conhecida aí do pessoal do Glam Open, e, e com a Karen Walkman, do Museu da Pessoa, que também tem um projeto Glam é, maravilhoso, é, que tem bastante conteúdo aí. É um museu que eu acho muito legal, porque é um museu que essencialmente conta a história das pessoas, e esse tipo de conteúdo É muito digital. Né? imagina se fosse um, imagina assim sim um museu presencial de história das pessoas Aí você chega lá tem milhões de caixas milhões de arquivos mas acessar isso digitalmente faz tanto sentido e relacionar esses dados com outros dados faz tanto sentido dados históricos então você pega dados de uma pessoa e você relaciona com aquele período histórico você consegue alimentar verbetes com é, pessoas reais né e isso gera um conteúdo que é altamente relacionado e aí, por fim, o último projeto que eu colabo não o último, né? o último da série que já foi, porque outros virão, não né? vamos falar que foi o último, é, foi o Museu Portátil. O que, que o Museu Portátil focou? Na capacitação para a criação de conteúdo. Então, veja bem, a gente veio de conversar com grandes museus e fazer um advocacy para que eles entendessem a importância dos dados abertos no âmbito institucional e mais, eu acho que no âmbito da cultura nacional, Conseguimos esses dados, fizemos esse aporte. A segunda coisa foi, vamos falar do que já está lá, vamos falar das instituições que já trouxeram conteúdo, mas que não conseguem disseminar isso de uma forma tão ampla. Então, conversamos, tivemos esses três encontros para debater o conteúdo latino-americano dentro da plataforma. E aí, o que ficou faltando? Ajudar quem ainda não é museu grande, quem ainda não aportou, a poder fazer isso. De um jeito barato, de um jeito rápido, com um fluxo de trabalho que não exigisse uma capacitação tão extensa. É quase, tipo assim, cara, milagre, né? Vamos, vamos trazer um milagre. Mas aí contamos, né, claro, com a ajuda do, dos especialistas. Aqui vocês podem acessar o, o manual do Museu Portátil, que eu vou deixar um pouquinho aqui, mas já passo para lá. O que aconteceu? O Instituto Moreira Salles, que é uma referência internacional em digitalização de acervos, estava trabalhando já é, num kit de digitalização portátil é, com telefone celular, é, onde a gente podia, com o telefone celular, tirar fotos que são referentes digitais. Então, veja bem, não são imagens que servem para preservação digital, pois elas não têm a alta resolução necessária para isso, mas elas são referentes digitais de itens de acervos é, que podem é, gerar novos debetes, novas histórias, novos conteúdos na plataforma. Então, o Instituto Morançário estava trabalhando na parte técnica é, do kit, a gente estava contando com o Goethe também para doar os equipamentos, para é, realizar essa capacitação de forma presencial, já um pouco mais para o fim daquela primeira fase crítica da pandemia, onde a gente conseguiu, com toda a segurança necessária, é, levar o pessoal para Salvador, para fazer a capacitação lá. E, claro, com certeza, o Wiki Movimento Brasil estava com a gente, porque esses dados, essas imagens, esse conteúdo tinha que subir para algum lugar. Então, foram feitas novas parcerias Glamo Wiki no âmbito do projeto Wikilove de Bahia, que foi o que a gente escolheu para focar e para fazer esse beta do teste do Museu Portátil. É, o manual está, na Wiki, obviamente, ele está sendo traduzido para o espanhol agora, vai ser lançado em breve, para a gente poder expandir esse conhecimento. E ele vem é, com a explicação completa de como que você pode montar o seu kit de digitalização e a sua estação de trabalho para digitalizar acervos, Bidimensionais e tridimensionais de pequeno porte, né? pequenas esculturas e objetos, com até 10 mil reais, incluindo computador, celular, todos os gadgets que você precisa para fazer isso. A gente usou gadgets de influencers, ring flash, reloginho que eu tô com meu aqui, eu não larguei nunca mais, é, o HD, todo o suporte que precisa para você. Numa mesa de trabalho, numa sala que dê para isolar um pouco a luz, você consegue fazer a digitalização desse acervo. Por que isso é importante? Porque, a partir disso, museus como o Centro de Memória Jorge Calmon, da Santa Casa da Bahia, e o Museu da Capitania de Léus, conseguiram digitalizar documentos e itens importantíssimos para a história do Brasil, que não estavam disponíveis, que são inéditos, é, o, no caso da Santa Casa da Bahia, foi os livros do Bangué, é, que, que é um registro dos, é, dos mortos escravizados enterrados no cemitério do Campo da Pólvora. É, os livros, no caso, são um patrimônio da Unesco. Espera aí, deixa eu abrir uma, uma imagenzinha aqui que seja dor do livro. Isso aqui foi o nosso encontro Wiki, que teve no, nesse ano, que foi maravilhoso, para mim tem que ter todo ano esse encontro, para a gente poder ter novas ideias. É, tá vendo como é que a gente digitaliza digitalizar documento e tratar a imagem? Isso está tudo no manual, gente. Então, assim, não só instituições, qualquer pessoa pode pegar o seu acervo pessoal e digitalizar com esse kit maravilhoso. É, o Wallace Correia, Marcelo Oliveira, Joana, que Milar, do, do IMS, foram feras, assim, passaram todo o conhecimento, tudo que eles estavam testando lá no, lá no IMS para essas instituições, e agora esse conhecimento está sendo replicado, né? A partir da Diane Batata, do pessoal que participou do projeto, a Diana, que já esteve aqui na outra edição do do Educação, né? Ó, tendo tá meu tempo aqui, já estou terminando. E, e, cara, isso é tão importante, porque assim foi como é que a gente inclui mesmo, como é que a gente faz a coisa ficar mais diversa, porque é claro que é muito fácil você ser um grande museu é, e você conseguir aportar ali um conjunto de dados, você tem uma equipe fazendo isso, mas como é que um pequeno museu faz isso? Como é que um pequeno arquivo, uma biblioteca local de comunidade pode fazer isso? Então, esse projeto foi focado nisso, né? como é que a gente aporta, é, ajuda as pessoas a aportarem documentos de um jeito... Fácil, é, barato, prático, isso aqui desmonta, você guarda numa caixa, você pode levar, você pode viajar. Se a instituição já tem um celular, e já tem um computador, esse custo do kit cai menos da metade, porque são os itens mais caros do kit. É, e é isso, assim, é uma forma da gente incentivar é, o aporte de conteúdo, de imagens, media commons commons é, sem onerar para nenhuma instituição e podendo ser reutilizado depois, né? É, bom, esses três projetos foram projetos assim, muito intensos que eu amei participar e é muito legal como é que você, como é que foi possível para mim, é, no, no abre se que eu trabalhei como gerente, né, como coordenadora do projeto, no Transbordados eu fiz a curadoria e recebi essas pessoas incríveis para falar sobre esses temas, e no Museu Portátil eu fiz a curadoria de novo, muito numa de construir pontes, né? de como é que a gente junta parceiros aqui, sendo institucionais, o Instituto Moreira Salles, o Goethe, o WIC Movimento Brasil, e bota todo mundo para trabalhar junto em soluções que são sustentáveis e que aportam conteúdo, que é nosso conteúdo, é conteúdo gerado no Brasil, sobre a história do Brasil, é a gente falando da gente mesmo. Isso é muito importante. Então, criar essas pontes entre essas pessoas, os projetos, é o que eu mais amo fazer, é como eu quero continuar colaborando sempre com o movimento Brasil é, para o futuro. É, eu acho que os conteúdos eles são gerados por pessoas, então o propósito pessoal de cada um é um fator relevante no trabalho voluntário também. Então, você entrar lá para editar um verbete, para mim é a mesma coisa que você ir lá e conversar com alguém e falar cara, por que você não digitaliza esse conteúdo aqui que você tem desse acervo? Ou, poxa, você tem uma coisa é tão importante que poderia estar servindo para ilustrar um tema importante para todo mundo. Esse tipo de trabalho, de conversar, de informar, de contar, de usar o conteúdo que já foi aportado, é muito importante. E eu acho que os conteúdos formam mais projetos e geram mais impacto. Então, assim, quanto mais conteúdo a gente bota para dentro, mais possibilidades a gente tem de ilustrar aulas, de ilustrar artigos, de ilustrar projetos, de ilustrar verbetes, de fazer uma busca no Google e te levar para aquele conteúdo que é um conteúdo que é nosso, que a gente aportou. E que a minha mensagem final seria, cara, se ficou cheio de ideias a partir dessa minha fala, vai conhecer as possibilidades de financiamento da Fundação Wikimedia, tem pequenos grants, tem grandes, tem todos os tamanhos, conversa com o pessoal do Wikimovimento Brasil, manda e-mail, pergunta, leva a tua ideia, porque eles realmente fazem a coisa acontecer. Obrigada por terem... É feita essa parceria comigo aí, é... comprado minhas ideias malucas e ido junto comigo para todos os lugares. É, eu entendo que a gente lutou algumas boas lutas aí ao longo desses três anos, mas eu acho que valeu muito a pena e deu muito certo, então só tenho para agradecer mesmo. Muito obrigada, Carol, foi ótimo te ouvir, eu vou deixar as minhas questões para a hora da discussão, mas já antecipando, eu acho que a sua fala é muito potente, porque mostra outras possibilidades, né, é exatamente isso, quando a gente conversou, que eu te fiz o convite, sobre a importância da sua fala, e que eu acho que era muito importante trazer isso aqui para a oficina, que é mostrar que às vezes a gente fica muito preso em ideias muito tradicionais de como usar é, o, os projetos Wikimedia em sala de aula ou mesmo nas nossas próprias iniciativas, e a gente se esquece que às vezes ações simples e não tradicionais que não estão ali na nossa primeira é, ideia, né, é, também podem construir e... e e ajudar nessa soma de, do conhecimento da humanidade, trazer o nosso, nosso cantinho né, para dentro da internet em, em português. Muito obrigada. Eu vou deixar a nossa discussão para o final. Antes de passar, mais uma vez, muito obrigada por ter aceitado estar aqui. Foi ótimo te ouvir. Aposto que todo mundo gostou. E ela falou sobre conversar com o pessoal do IC Movimento Brasil. A gente está aqui com a Sandra Soster, que é a responsável de GLA, nossa gerente de GLAM do Wiki Movimento Brasil. Ela vai deixar o e-mail dela aqui no, no chat para facilitar para vocês. Então, qualquer ideia que vocês tiverem, por favor, escrevam para a Sandra, ou para mim, ou para qualquer outra pessoa, que a gente vai ajudar vocês. Antes de passar a palavra para o Jean, eu queria aproveitar aqui e fazer uma propaganda para vocês é, de um formulário que a gente está circulando, é, para interessados no uso nos, dos projetos Wikimedia e educação, é, a, eu fui recém-contratada como gerente de educação aqui no Wikimovimento Brasil. Agora a gente tem uma pessoa dedicada para essa área de educação. Então a gente está cheio de ideias e cheio de projetos para 2023 e a gente quer ouvir o que vocês querem para 2023. Então eu vou deixar o link do formulário aqui para vocês no chat, por favor, me contem um pouco sobre a experiência de vocês, sobre a expectativa de vocês com a oficina, com capacitações, com eventos, com o que vocês esperam... É, encontrar aqui na nossa programação do Wiki Movimento Brasil no ano que vem e me ajudem a criar uma programação que atenda às expectativas de todos. Então, eu vou deixar aqui o formulário. Respondam a esse formulário e encaminhem para os seus é, conhecidos, para os seus colegas. Não é preciso saber editar o Wiki ou ter um usuário Wiki para responder esse formulário, é, justamente eu preciso saber quem são esses interessados, se a gente tem muitas pessoas que ainda não editam. E é possível também responder de forma anônima. Todos esses dados vão ser deletados e somente vão ser usados para os fins indicados aqui, que é, é pensar em ideias de eventos e capacitações para o ano que vem. Então, eu vou deixar o meu o link do formulário aqui para vocês. E agora eu convido Jean-Michel Galindo da Silva, que é graduado em Biblioteconomia e Gestão de Unidades da Informação pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, que muito gentilmente aceitou o meu convite de vir aqui falar um pouco sobre a pesquisa dele, é, intitulada Wikipédia como fonte de informação. Jean, muito obrigada por estar aqui, a gente está muito ansioso para ouvir o que você tem para contar para a gente. O palco é seu. Olá a todos, olá a todas, tá? É, obrigado pelo convite, tá? Amanda, Amanda pelo convite, obrigado ao Wikimedia é, Movimento Brasil também, é, é um prazer poder falar aqui um pouco, compartilhar um pouco sobre a pesquisa, sobre o que eu percebi, sobre o que eu vi, vou compartilhar aqui a tela, deixa deixar isso aqui. Acho que ela está tá, tá ok ainda, não para ver direito, tá? Tá, está certinho. Está ok. Então, eu vou falar sobre, uh, como já foi apresentado, meu nome chama Jean, tá? Eu sou formado em direito Economia, sobre o de cario uh, Tive um interesse pela, pela Wikipédia e uh, acabei realizando a pesquisa sobre a Wikipédia como fonte de informação. Uh, o objetivo básico foi avaliar a, Wikipedia, a qualidade da Wikipédia como fonte de informação. E um dos motivos porque isso veio acontecer essa, essa ideia foi justamente por conversas durante a graduação, junto com, com colegas, pois havia sempre um questionamento se deveria ser usada, citada ou não. Então, devido à dúvida, surgiu essa essa ideia. Acho que eu vou tentar pesquisar um pouco sobre o assunto e tentar determinar, chegar a alguma conclusão. E, e aí chegaram alguns questionamentos, por que avaliar a Wikipédia, né? Porque um dos motivos que foi percebido é que ela não assume um papel editorial, né? Isso, em geral, em determinadas fontes é bem estabelecido e ao contrário na, na, na Wikipédia ela não assume definitivamente claramente seria o papel editorial, no um caso colocando se colocando como responsável pela produção do conhecimento. Ah, o os conteúdos podem tanto ser objetáveis ou errôneos, né? E os usuários uh, são responsáveis por suas ações. tá? Uh, e no caso de uma fonte de informação, no sentido de uh, uma fonte que tem usuários que são responsáveis por ela e tudo mais, é importante entender que cada fonte de informação uh, uh, uh, tem um propósito bem claro. E são fontes de informação, publicações, ferramentas e recursos que disponibilizam o conteúdo àqueles que necessitam de informação. Informações, a fonte de informação ela pode ser primária, secundária ou terciária. Sendo a fonte primária, aquelas fontes como artigos, teses, dissertações, a secundária é justamente onde encontra-se a Wikipédia né? e dicionários, enciclopédias, bases de dados, livros as fontes terciárias, que essencialmente são os buscadores. né E a maneira que essas fontes se relacionam que é importante de ter essa noção. A Wikipédia, no caso, ela traz conteúdos que levam a fontes primárias, pois estas têm uma, um, um propósito diferente do da, da, da, das fontes secundárias, por exemplo. Né? Então, as fontes é, é, primárias elas geralmente trazem conteúdos inéditos, tá? E já, com relação às fontes terciárias, é, elas levam tanto as fontes secundárias quanto as fontes primárias. É importante ter claro esse entendimento no sentido de saber qual é o propósito de uma fonte de informação. tá o, o, o, o Só para dar um exemplo sobre essa esse caminho, esse caminho entre uma fonte e outra, é, a gente tem de um lado um, um quadro maior, onde há o, o artigo com é, a fonte secundária. No caso, um artigo da Wikipédia, de fato. Né? E tem destacado, dentro desse artigo, se eu conseguiria encontrar as referências ou seja, as referências para as fontes primárias, ou seja, esse artigo da Wikipédia, fonte secundária, foi construído a partir de fontes primárias, portanto, fazendo aquele caminho entre uma fonte, uma fonte e outra, ou seja, esse artigo foi construído com base nessas referências, e isso é possível encontrar nos artigos da Wikipédia. Tá? Então, a Wikipédia ela tem um caminho básico entre colocar fontes, seja ela quais seja ela quais forem, tá, digitais, no sentido do suporte uh, digital ou físico, né e passam por pessoas, tá, passando por pessoas que pegam esse pegam esse esse conhecimento e colocam na plataforma, ou seja, fazendo essa transposição, ou seja, elas uh, elas absorvem aquele conhecimento e fazem a tradução daquilo de uma maneira resumida, não é um copiar e colar, é um de fato assim uma construção e uma construção coletiva, aberta para qualquer pessoa que tenha um interesse. Né? Isso dá a liberdade tá? da plataforma né? para qualquer pessoa participar, o que acaba que gera o tal do questionamento da Wikipédia. Pois, como há toda essa questão facilitada de compartilhamento de conhecimento, de criação de conhecimento de forma absolutamente colaborativa e restrita, é, justamente abre esse ponto quando. Passa da Wikipédia para as outras fontes de informação. Fonte de informação pode até mesmo ser uma pessoa. Né? Uma pessoa consultando a Wikipédia pode ser questionada sobre ah, onde você conseguiu esse conhecimento. Ah, na Wikipédia. Então, há esse questionamento justamente pela forma como ela é construída. Então, é, para dar uma, uma, uma ideia sobre essa questão de vida, como se sustenta a qualidade desse conteúdo. Então, a Wikipédia, ela estabelece princípios como meio de garantir a confiabilidade. Ela busca, sempre que possível, formar os seus usuários por meio de artigos e por meio também, inclusive, quando a pessoa faz um cadastro na Wikipédia, ela recebe toda, uma, toda a informação, como a, a plataforma funciona, como, como construir um artigo, o que são os cinco pilares. E, no caso, os cinco pilares é, tem a ver com enciclo, enciclopedismo, que é tratar de maneira geral generalizada as informações né que, que, que compõem a plataforma que compõe a Wikipédia e diversos assuntos a partir de fontes de ter, determinadas fontes de informação a imparcialidade do conteúdo no sentido de não haver uma radicalização do conhecimento no sentido de Uh, determinado conhecimento é compartilhado, é construído dentro da Wikipédia, mas aquilo não é uma definição absoluta, no sentido radical da coisa, no, no sentido extremo. Que, ok, há, há um compartilhamento, no entanto, podem sim haver contribuições futuras, e sim aquele compartilhamento. Então, é preciso haver uma uma, uma defesa, uma apresentação do conteúdo de maneira contextualizada, apresentando o que se trata, da origem, de onde que vem aquela informação, porque que é colocado daquela maneira, ou seja, ainda que sejam, e principalmente coisas mais é, questionáveis, né, assuntos mais é, polêmicos, por exemplo. É, a licença livre, todo o conteúdo da, da, da Wikipédia, ele é aberto ao uso, né? então é importante tomar cuidado com relação à violação de direito, autoral, de direito autoral, por exemplo, e as normas de conduta, que basicamente é o respeito às pessoas, às pessoas que usam a plataforma e ao, ao conteúdo da própria plataforma em si. Lógico que isso é difícil de controlar. No entanto, a última regra, que é a liberalidade nas regras, é justamente a possibilidade de, caso ocorra um erro, e os erros vão acontecer inevitavelmente, existe a possibilidade, pois a plataforma mantém um histórico de tudo que foi realizado, dando a oportunidade de fazer algum eventual erro. Ou seja, ainda que haja um, um vandalismo intencional, algo é possível, é possível reverter aquela aquele problema aquela informação e ainda com relação à contabilidade a com a qualidade do conteúdo está apoiada no mesmo princípio básico que sustenta a enciclopédia livre, né? a criação ou edição pois caso haja alguma algum, algo equivocado um erro né é a pessoa estando no, no ponto A ou no ponto B e a Wikipédia no centro disso tanto não importa a, a, a pessoa está dentro do ponto B, ela está consumindo e avaliando ao mesmo tempo, né? pois ela está, se ela está consumindo informação, logo ela avalia aquela informação, se aquela informação é útil para ela ou não, se aquela informação está tratando de uma maneira correta, se, se é credível, se, se não é credível, se exige algum tipo de, atualiza, de atualização, algum incremento, alguma coisa, uma fonte a mais, então a pessoa tem a oportunidade de sair do ponto B ponto B e ir para o ponto A, fazendo eventualmente uma edição ou até mesmo uma criação, esse ciclo, esse, esse ciclo me parece que ele é constante, a ideia da Wikipédia é exatamente essa, ou seja, quando a atualização do conteúdo é uma medida de confiabilidade, né? pois como o conhecimento ele não é estático, ele não é permanente, então, dando sempre essa oportunidade à modificação, à criação do conhecimento, à construção do conhecimento. E como avaliar a Wikipédia? Então, é, foi pensado em ser várias maneiras como atualizar. Poderia ler, ler os artigos e comparar com outras fontes, mas há, há uma maneira, é, digamos assim, de avaliar de uma forma um pouco mais distante foi usando a lei de Zipf e Goffman, que ela explicando basicamente o que é: é existem assuntos que vêm acompanhados de palavras-chave. Né? Você vai em um artigo e tem lá as palavras-chave, esse, esse texto tá, trata sobre uma coisa, sobre outra, geralmente tem cinco palavras-chave, três palavras-chave. Então, geralmente, quem define essas palavras-chave são os autores, pois é, é o, o, o que trata, sobre o que trata o texto, né por exemplo. Então, existe uma forma automática de fazer isso, né com uma quantidade de texto, com vários artigos, por exemplo, Há um, um processamento dessas palavras e daí consegue-se chegar ao, sobre o que está tratando o texto, qual é o assunto central do texto. Ou seja, há, em tantas mil palavras, a partir destas palavras, ou seja, entende-se que esse é o assunto, sobre o que é falado no texto. Então, seria mais ou menos como pegar um texto como esse e destacar dentro do grande texto sobre o que está falando. No caso, aí o que Os termos, termos significativos para os textos analisados, por exemplo. Isso então, seria mais ou menos tentar entender sobre sobre o que está falando. Então, para fazer isso, foi feito de uma forma comparativa entre é, a, a, a analisar os textos da Wikipédia mais os textos de artigos científicos. Então, foram coletados 23 artigos da Wikipédia mais 22 artigos de revistas científicas. Esses artigos, esses, essas, as palavras foram contabilizadas, foram separadas, uma posterior validação é, dos termos em três glossários especializados. No caso, foram três glossários especializados em nanotecnologia, pois foi o assunto que eu consultei, tanto na Wikipédia quanto nas revistas científicas. E o resultado que, que, que foi possível alcançar aqui, o primeiro é o comportamento em relação à frequência de palavras, né, onde a gente percebe claramente aqui onde dá os pontos vermelhos, que no caso da, da Wikipédia, esses pontos vermelhos referente à Wikipédia, que o, o texto como um todo tá? é, o, é o, o texto como um todo a partir do, do processamento das palavras que compõem o, o texto que há uma menor frequência de repetição de palavras ou seja o, o, os textos da Wikipédia eles são mais diversos é como se tivesse um vocabulário mais rico tá e já da, nos termos das revistas científicas, há uma repetição maior. E a projeção dos pontos azuis justamente indica que há uma repetição um pouco maior nos termos dentro das revistas científicas a partir da, da temática analisada. Ah, e alguns outros números que ilustram essa esse comportamento é a questão das palavras. tá No caso, 63 mil palavras dos artigos da Wikipédia, mais de 97 mil revistas científicas, e esse númerozinho ao lado, esse DIL, DIL, é justamente referente ao, tem a ver com o que foi visto no slide anterior, que é a diversidade lexical, né? a variedade de palavras. E a gente vê que na Wikipédia tem uma variedade, muito não muito maior, mas tem uma variedade maior, e das revistas um pouquinho maior, ou seja, evidenciando aí o comportamento observado nesse gráfico aqui. E com relação aos autores, a gente percebe a, a flagrante a diferença entre mais de 5 mil, quase 6 mil autores na Wikipédia, ou seja, uma, uma colaboração muito grande, um engajamento muito grande na, junto aos artigos da Wikipédia, e das revistas científicas, o um número é reduzido, mas. Lógico, são fontes diferentes, com propostas diferentes, não é porque um tem mais ah, autores ou outro tem melhor, porque é melhor, não se trata disso. Né? No sentido de, olha como há pessoas interessadas em compartilhar ah, conhecimento, de construir conhecimento colaborativamente. E, para ter uma ideia, seriam 10 palavras por autor, no caso da Wikipédia, e, no caso das revistas científicas, 689 palavras, indicando, assim, mais uma vez, que revistas, e o que tem propósitos distintos, o a fonte secundária, e revistas, fonte primária, tem objetivos diferentes, autores com propósitos diferentes, então, é, por isso, há essa, essa grande diferença. E com relação a essa, a, a, ainda, na parte de baixo do gráfico, a amplitude do ponto T, que seria a extensão tá, das palavras que foram selecionadas para a validação junto às glossários, tá? E, no caso da Wikipédia, ele foi um pouquinho maior, das revistas um pouquinho mais reduzido, provavelmente pela repetição de palavras, tá? E, ao lado, os termos selecionados, 51 para a Wikipédia, 38, e em ambos, no caso, são 18, foi, foram os termos que foram tanto encontrados na Wikipédia como nas revistas, ou seja, o mesmo termo foi encontrado tanto em uma quanto na outra termo no caso esse a é palavra a palavra como palavra técnica no caso da na, na área de nanotecnologia é, ainda com relação aos resultados é, foram validados aqui é, de 11 a, é, 11 palavras no caso das das palavras dos termos da Wikipédia com as revistas e no caso da Wikipédia sozinha foram validados é, validadas 16 palavras e, no caso da, da, das revistas, 15 palavras foram validadas. Então, percebe que tem um certo equilíbrio, tanto na Wikipédia como na, nas revistas científicas. Então, assim, é como se o que está sendo tratado, no caso, na área de nanotecnologia, é, há uma... uma, uma um equilíbrio entre uma fonte e a outra, embora seja uma fonte secundária e outra fonte primária, ambas conseguem é, falar, tá, trazer assuntos que são, de fato, relevantes, pois se eu consigo encontrar esses assuntos a partir dessas palavras separadas nos glossários, é porque, de fato, há um conhecimento, há, de fato, uma informação de qualidade ali. Ah, e aqui também é, essa medida que foi destacada tem mais a ver com relação à divulgação do, do, das fontes, no caso, seria é, o uso delas, que no caso das revistas científicas são as citações, e da Wikipédia são as Linked, linked Pages, né, que a gente percebe aqui não é exatamente uma comparação, tá? é mais para ter uma ideia como elas são utilizadas, são de fato utilizadas. Então, a gente vê que a Wikipédia é muito, muito divulgada entre si, seria, seria similar a uma citação, ou seja, tem um assunto que está sendo tratado, então é como se houvesse um link ali, ah, veja mais em determinado lugar. A Wikipédia seria mais ou menos isso, isso tudo dentro da área de nanotecnologia. E, no caso das revistas, são as citações, né? contabilizadas as citações, ou seja, ali... A essa a uma, uma comparação nesse sentido apenas né? a, a questão da palavras por artigo né a gente percebe que desde o início cada cada ponto desse um dois três é um seria um, um a comparação entre um artigo e outro com vista da quantidade de palavras por artigo a gente vê que a Wikipédia começa aqui com um número maior aí reduz um pouquinho ou seja, em geral, as revistas vão ficar com um número de palavras maior, pois tem propósitos diferentes. Ou seja, muitos pesquisadores precisam publicar. Né? Ou seja, há uma exigência nesse sentido, não é colaborativo, é quase que obrigatório. Então, é, são propósitos distintos né? e precisam escrever um determinado tempo, uma determinada, uma determinada quantidade de palavras. Por quê? Porque estão, são submetidos a determinados é, é, papéis editoriais, como caso da, da Wikipédia, que não há uma revista científica tem suas exigências. Ah, eu quero tantas mil palavras, menos que isso eu não aceito Por exemplo, então, no caso da Wikipédia eu posso fazer um artigo de sei lá, 60 palavras e ele vai entrar, porque é a ideia que se construa progressivamente. Vão contribuindo, vai vendo a contribuição e vai vendo o crescimento. Ah, com relação, apenas para ilustrar aqui como foi né, validados esses esses termos que foram separados com a, com a técnica. É, então, cada cada coluna dessa onde tem as cores verde vermelha, seriam os glossários. tá então, São três colunas. Então, verde quando a, quando a palavra foi encontrada no glossário. tá Foi, foi separada no estudo encontrada no glossário. E vermelha quando ela não foi encontrada. No caso, quando tem três vermelhas, é que ela não foi encontrada em nenhum dos glossários. Então, dos 29 termos no final separados para é, busca junto aos três glossários especializados em nanotecnologia, a gente percebe que o primeiro foi onde pode validar mais mais palavras, né? conseguimos encontrar mais palavras na, no, no primeiro glossário, no segundo e no, no terceiro não tantos. E ao todo foram 15 é, termos validados no primeiro glossário. E uh, acabou que uh, houve interesse de reportar esses, esses resultados, desses termos, para os glossários. No final, o, o primeiro glossário, que justamente onde tem a maior validação, ele aceitou receber os termos, as palavras que não foram validadas no glossário, que tem disponível na internet, o glossário de nanotecnologia, ele recebeu o glossário, as palavras, e acabou que utilizou essas palavras para atualizar o glossário. Então, hoje, além dos, dos termos que foram validados, ele acabou incluindo três termos encontrados na Wikipédia, três nas revistas, e mais dois, tanto encontrados na Wikipédia como nas revistas. Então, embora tenha sido um processo no qual as pessoas responsáveis pelo glossário provavelmente foram verificar se, de fato, eram, eram palavras pertinentes para eles, de fato, palavras válidas, Obviamente, não tenho a pretensão de dizer que eu atualizei o glossário. Obviamente que não. Mas, de alguma maneira, os termos, de fato, eram termos relevantes. Tanto que eles vieram incluir nos seus glossários. Então, justamente para ilustrar essa ideia de crescimento coletivo, de conhecimento de colaboração coletiva, gente dá um exemplo aqui, só para começar a concluir. Que a gente tem um círculo. Pensa que esse círculo... É um seria uma ilha, tá? e essa ilha se chama Ilha do Conhecimento. tá? No caso, quem fala sobre isso é o Marcelo Gleiser, no seu livro A Ilha do Conhecimento. Então, o um círculo seria a ilha, a ilha do conhecimento, tá? e esse ponto seria uma pessoa. Então, Pensa dessa forma. Então, essa pessoa, dentro dessa ilha, ela provavelmente consegue dar conta daquilo tudo. Né? Uma, uma ilha relativamente pequena, mas, à medida que essa ilha aumenta, a margem toda aumenta, ou seja, demanda muito mais daquela pessoa sozinha de sabe, cobrir todo esse espaço. Imagina se essa ilha for ainda maior, e ainda uma pessoa apenas para cobrir tudo aquilo. né? Porque a gente pensa que se for de forma colaborativa, um colaborando com o outro, pois ninguém consegue estar em todo lugar, a todo momento, principalmente hoje, onde a informação está totalmente disponível, aí, praticamente toda disponível na internet, é preciso que haja colaboração, no sentido de construir o conhecimento colaborativamente, no sentido de formar uma sinergia. Sinergia é aquilo no sentido de pegar um mais um, que é igual não a dois, mas na verdade é três, ou seja, somando as suas visões, visões de mundo, as suas perspectivas de mundo. Pois uma pessoa tem um conhecimento, outra pessoa tem um conhecimento sobre o mesmo conhecimento, e daí há momento que elas se unem, elas têm a oportunidade de produzir um novo conhecimento, uma nova visão e, assim, construir. Assim, é, ocupar essa saída do conhecimento no sentido de haver, uma, um, pelo menos, um mapeamento do que existe. Tá? Então, a, a, isso tudo está tá, tá na ideia de que é preciso formar as pessoas. Tá? Não basta apenas disponibilizar plataformas, disponibilizar conteúdo. Eu acho que já tem muita coisa boa acontecendo, muita coisa para fazer falta mesmo é formar as pessoas desde a base, é, é a conclusão que eu chego a partir desse estudo, e Sim. me parece que as pessoas têm mais é, é, sabem mais usar as ferramentas do ponto de vista instrumental, sabem usar as ferramentas, ou seja, no sentido como instrumento, como ferramenta em si, mas, mas é preciso uma apreciação, uma apreciação crítica da, da, da própria ferramenta, do que ferramenta disponibiliza a fim de que haja, de fato, um crescimento, sabe, mantendo-se a qualidade dentro do possível. É lógico que é, é, é preciso haver alguma mediação nesse processo, pois é, é preciso que seja explicado como acontece, por que acontece, como a questão dos cinco pilares, por exemplo, mas eu vejo de maneira muito positiva e, e, e acho que a plataforma contribui muito aí para o crescimento colaborativo do conhecimento. E é, é isso, obrigado Obrigada, Jean, foi ótimo. A gente agora, é, vou pedir que vocês enviem as suas perguntas para o Jean e para a Carol aqui no chat, eu posso ler para vocês ou quem quiser também levanta a mão, que a gente abre o microfone e vocês podem fazer as perguntas vocês mesmos. Vou lembrar mais uma vez que a gente emite o certificado de participação dessa oficina, então o e-mail está aqui no, no chat, é eventos.wmbrasil.org, quem quiser certificado, por favor, envie o pedido. E pedir gentilmente para vocês preencherem o formulário e darem sua opinião e suas expectativas para a área de educação do ano que vem. Então, vou começar aqui com a pergunta do Eder para a Carol. É, o Eder fala, Carol, o Museu Portátil hum. é um excelente recurso para a autonomia de instituições GLAM na gerência e digitalização de seus acervos. Quais são os outros tipos de materiais ou recursos para o carregamento e difusão do acervo, principalmente nos projetos Wikimedia, que seriam interessantes de serem imaginados e construídos para apoiar essas instituições? Olha, eu acho que assim, a gente resolveu um grande problema técnico aí com o Museu Portátil, que foi realmente o aporte de equipamento e ensinar as pessoas como que elas podem, do ponto de vista técnico, gerar essas imagens para aportar o conteúdo, mas eu acho que talvez uma etapa prévia, que seria a conscientização da possibilidade de fazer isso e de estabelecer uma, uma parceria glamwiki é muito importante. Em todos esses projetos que a gente que trouxe aqui para ilustrar essa nossa fala, é, a questão do licenciamento foi uma chave difícil de virar. É, com desde com instituições grandes até com indivíduos mesmo assim fazer as pessoas entenderem o que é conhecimento livre o que é licença aberta e como isso é um benefício enorme para a sociedade é, foi um, um entrave assim foi aonde a gente gastou se eu pegar o, a linha do tempo do projeto talvez seja onde eu gastei mais tempo é, nesse trabalho de conscientização então acho que a criação de materiais é, de, é, de divulgação mesmo né? de, de, desse tipo de licença fazer mais eventos talvez, sabe? É, para trazer esse tema é, contar para as pessoas mesmo que é fácil fazer, que não é difícil porque eu acho que também tem muita gente que tem esse, essa é, imagem de que para colaborar para as plataformas Wikimedia, precisa ser técnico em informática, sabe? Tipo, você precisa saber usar uma ferramenta complexa, você precisa saber é, fazer código, né? Ou programar, e não tem nada disso. Qualquer pessoa pode fazer, porque a ferramenta já está lá, ela foi feita para ser mais fácil mesmo, para que as pessoas consigam usar de um jeito mais fácil. Então, eu acho que aí, duas coisas. Primeiro, mais material em relação a licenciamento e parceria, né? Coisas, é, brochuras, PDFs, coisas digitais, posts nas redes sociais de vocês, é, conversas mesmo, talvez aquelas sessões de, de perguntas e respostas, né? Que o é, para trazer gente dos museus, dos arquivos, para perguntar, para tirar suas dúvidas, a gente teve um trabalho intenso assim de, de tampar sanar dúvidas muito básicas. É, com profissionais que estão passando pelo momento da transformação digital, né? Eu acho que, assim, pandemia foi um, um marco aí para várias instituições que antes nem pensavam em digitalizar e disponibilizar o conteúdo de forma digital e tiveram que aprender na marra. Então, ajudar, né? Pegar na mão e trazer é, é super importante. Então, eu diria que a é questão do licenciamento e, e gerar material sobre isso também, né? Aproveitar, é, fazer um gancho aqui antes de, de puxar as outras questões, é, é, lembrando aqui da nossa experiência, principalmente do Transbordados, né Carol? É, é, é, havia uma dificuldade muito grande de conseguir explicar para os próprios jornalistas, que são profissionais que teoricamente entendem de comunicação e de plataformas digitais, e eles não conseguiam entender o que é que a gente fazia, do que a gente estava falando, o que são dados abertos, o que, que são plataformas, como editar essas plataformas. E aí eu faço gancho com a fala do Jean, que é muito... É, há essa necessidade muito grande de a gente falar mais sobre a Wikipédia de uma forma mais acessível, é, não falar mais, eu acho que o Wikimovimento Brasil faz isso muito bem, mas talvez falar em mais é, ambientes e com mais pessoas, com diferentes pessoas em diferentes círculos, né, a gente se apoiar aqui, nós todos interessados nesse assunto, de levar, como diz a Erika Zellini, sendo citada aqui várias vezes hoje, levar a palavra Wiki para os diversos ambientes em que a gente frequenta, né? para a gente poder acabar com é, essas primeiro, essa falta de informação de como é que essas plataformas funcionam e fazendo um gancho com a fala do Jean, acabar, às vezes, com o um preconceito que ainda ah. existe, de que a Wikipédia não é fonte de informação, né? Então, eu estava no evento essa semana, e aí alguns professores falando assim, ah, porque eu tenho uma dificuldade muito grande de usar a Wikipédia é, em sala de aula, porque a gente foi ensinado de que a Wikipédia não é fonte de informação, e a gente é, não, não deve... Falar para os alunos usarem a Wikipédia, né? Uhum. E aí a gente teve uma discussão sobre isso: de que é, não, a questão não é usar ou não usar a Wikipédia em sala de aula, mas como o Jean pontuou, né, Jean? Depois você quiser falar um pouco sobre isso, sim de você entender qual é o objetivo da Wikipédia. A Wikipédia nunca foi criada para ser uma fonte primária de informação, né? Ela foi criada para ser uma fonte secundária. Se você for olhar para ela enquanto fonte primária, realmente ela não vai atender às suas expectativas. Então, eu, eu acho que falta é, um pouco esse, esse conhecimento mais amplo é, das pessoas entenderem realmente o que é o propósito, o que, como que participa, como que, que a gente trabalha com esse material, né? É. Só para fazer assim, adicionar aqui um, um dado curioso assim. Por que, que a gente fez o um manual do museu portátil num PDF que parece uma coisa impressa? Porque tem muita gente do interior do Brasil que não tem acesso à internet o tempo todo, né? Que não vai estar tá plugado na internet com a rede disponível, com a velocidade bombando o tempo todo. Então, é importante também pensar em como aportar conteúdo que as pessoas possam fazer o download e depois imprimir ou, ou ler né, offline, acessar offline. E conteúdos de capacitação especificamente se beneficiam muito desse tipo de formato, né? Porque, claro, não é o propósito, a gente tem informação linkada para caramba na Wiki, então, dali você clica e vai indo infinitamente para fontes diversas. Mas eu acho que pensando num, num sentido de inclusão mesmo, de desmistificação do uso da tecnologia, né? É importante pensar diversos formatos. Em 2007, eu fui fazer um curso de especialização lá em Madrid, e eu fiz uma pesquisa na wiki e trouxe isso para a sala de aula, e o diretor do curso falou para mim isso, falou assim, ah, mas não vale, coisas da wiki não contam como uma informação. Acho que foi a primeira vez que eu usei a palavra wiki assim, e naquela época, assim, tinha ainda muita essa ideia, né, de que, como é colaborativo, qualquer pessoa pode chegar ali e escrever e não tem checagem. Eu acho que é, pautar essa questão da checagem, e esse caso que aconteceu agora recentemente do verbete sobre o diretor lá da Polícia Rodoviária Federal, foi muito importante para conscientizar várias pessoas sobre isso. Eu acho que acabou que a imprensa acabou se conscientizando sobre isso, porque acessou através, né, da história, que é uma história que está em pauta mas entendeu que não, não é assim que funciona, tem checagem, e não é um lugar onde você chega, joga qualquer coisa e está valendo, tem, tem mecanismos né, de validação da informação, então, é, passar essa palavra também é uma coisa muito importante. Jesse, quer complementar? Ah, sim, por favor. É, é, acho que uma coisa que ó, me lembrei agora, que eu conheci a Wikipédia, há, sei lá, talvez 18 anos atrás, ah, e eu não conheci pela internet, eu conheci a Wikipédia é, na televisão, no programa da Xuxa, no programa da Xuxa, de verdade. Eu nem usava internet direito na época, e ela, de repente, num programa que ela tinha, ela veio e falou, ah, para quem quer pesquisar informação numa, numa enciclopédia é, livre, gratuita, alguma coisa assim, foi uma coisa de pelo menos uns 18 anos atrás, mais ou menos. Ela falou sobre a Wikipédia eu guardei o nome. Eu falei, não vou acessar, não tem como acessar, mas eu vou guardar o nome e fiquei com aquilo na cabeça. E depois eu passei a ser usado da Wikipédia. Mas é, eu não tive a visão desde o início, desde o mesmo momento que eu comecei a usar, que tinha que haver um cuidado ao usar a Wikipédia. Na verdade, não é só a Wikipédia. Qualquer lugar que você você venha a utilizar, é, seja de fonte primária, de fonte secundária, Independente do, do seu objetivo, você, é, é importante você checar a em mais de um lugar. Isso, isso não é uma coisa tão complicada assim de se fazer, de se entender. Você vai na Wikipedia, tem uma tem uma tem uma informação tal lá, mas você pode usar muito bem a Wikipedia como uma fonte de pesquisa. Quero dizer assim, ao invés de você ler 300 artigos, de repente lê um artigo da Wikipédia que tem diversas referências, você, de uma de uma forma, de você já tem um, um, uma tanto de informação processada ali, então eu sempre eu tenho eu tenho usado a Wikipédia muito nesse sentido, né? então muitas pessoas estão falando sobre o assunto, uma está contribuindo com a outra e não necessariamente todas elas leram todas as referências, uma leu uma referência deu uma contribuição, outra deu uma referência e achou que que tinha lá já não é mais não é mais ele alterou e assim vai construindo, Ou seja uma coisa dinâmica absolutamente absolutamente viva, eu acho que para quem utiliza, só tem a ganhar, na minha opinião, só tem a ganhar. E aí a gente pega, lê, vê que está faltando um pedacinho, entra lá e edita esse pedacinho que está faltando, olha que maravilhoso. É, é, é, é, acho que é justamente essa, só para comentar, esse, esse ponto que eu acho muito, muito legal da, da, da, da Wikipédia, é justamente isso, que você faz uma publicação, para você alterar alguma coisa, Tá? Não é falando mal da, das fontes primárias, mas é complicadíssimo para você conseguir mudar alguma coisa. Então, você tem que estar tá certo, e tem que que está certo? Porque para mudar depois, preciso, por, por qualquer motivo, vai ser muito complicado talvez você nem consiga fazer. Tá? É, bem, é bem provável até que não te dê atenção e não faça. E você, na Wikipédia, tem a possibilidade de testar uma coisa ou outra e lá e alterar, e modificar e vai contribuindo. Assim, a, acho que a, a qualidade só tende a aumentar com o tempo. Entendeu? à medida que as pessoas vão entendendo como funciona esse se, se propõem a contribuir Na, e ainda que hajam aqueles um ou outro a fim de ah eu eu quero é, é bagunçar a coisa não tem problema como eu tava, tava falando se assim, só foi a Carolina ou a Amanda que existiam um, os mecanismos lá se pode reverter algo que foi feito lá para para bagunçar e reverte a, a edição Lógico, você tem que entender o que aconteceu, mas faz, faz a reflexão sobre o caso, e assim é, o conhecimento continua vale continua, é, digamos assim, disponível para todo mundo. Sim, verdade. E Eu hoje que... a Wikipédia em português ela, ela já é muito madura, né a gente já tem 20 anos de história, então é uma, é uma, uma Wikipédia que já tem um nível de qualidade altíssimo, com o nível de informação é, construído por experts mesmo, né? a gente tem aqui algum, a, a Thais, que trabalha com é, um tipo de conteúdo muito específico, que é conteúdo de audiologia, por exemplo, e que são conteúdos que são produzidos por alunos de graduação e pós-graduação em cursos de fonoaudiologia, que estão estudando aquilo... Que, tem expertise no que estão escrevendo e estão compartilhando esse conhecimento com pessoas ao, ao redor do mundo, né? Então, eu acho que essa é mais uma questão de desconhecimento mesmo do potencial do, do trabalho colaborativo e de preconceito mesmo, né, de, com o uso da, da Wiki. Carol, você queria acrescentar alguma coisa nesse ponto? Né? Eu queria para falar que. Questão. Eu queria falar que nós pesquisadoras-mães temos que parar de escrever artigo e começar a escrever verbete, porque assim você pode ir adicionando aos poucos sem prazo, né? Ah, sem é, não. Né? A cada mamada, a cada choro, a gente Sim, vai lá a gente editar mamada, é um não é de nada, Vai soltando em um lotes a informação, não precisa. Exatamente. Acho maravilhoso. Exatamente, Thais, nunca mais a gente vai escrever um capítulo de livro. Pronto, Sim. vamos todo mundo só escrever na Wiki. Isso aí. Vamos, vamos fazer um abaixo-assinado para contar pontos caps com a WIC, pontos lates com a WIC, Gente, opa, eu... uma ideia, mais uma ideia. É. Olha, antes de eu passar a palavra Paulo para você, tem uma questão aqui do Felipe e uma do João. Depois que eu fizer essas questões, eu passo para você. Felipe pergunta para o Jean. É, ele não entendeu como que você fez para chegar no seu corpo de palavras e dados, como que você separou as palavras do seu trabalho. As palavras, ah, para chegar ah, para chegar no, no, no somatório de palavras, então, eu fiz, eu estabeleci que ia estudar áreas da tecnologia. Então, fui lá, entrei na Wikipédia, e comecei a procurar as áreas, porque a, a, a Wikipédia organiza em categorias e vai para subcategorias. Tá? Nesse momento, eu fui, não, não busquei nada, no sentido de digitar, eu digitar alguma coisa. Eu, eu fui clicando cada área. Então, clicava no, clicava no, no, no artigo, entrava no artigo pegava, aquele artigo, pegava o artigo da área de nanotecnologia, separava, pegava outro artigo, utilizava, guardava, até chegar ao total de 23 artigos. Por que 23 é para porque, como eu era uma pessoa só, dá muito trabalho para mim. Então, para mim, 23 está bom, chega de mais que isso, não. E depois, depois separados esses artigos da Wikipedia, né, coletados dessa maneira, né, por categoria, tentava então, lá um, pegava, pegava outra exemplo, era de meio ambiente, é, lá, área, por exemplo, de nanotube, quem sabe de nanotecnologia tem uma ideia do que eu estou falando. E aí, peguei, pegava essa, as palavras dos artigos, palavras... É, o assunto que era tratado no, no, nos artigos, é, a partir do dois, das primeiras ali das primeiras palavras, e fazia a busca nas fontes primárias. tá aí, Fazendo a busca, e chegava a um determinado artigo, fazia a coleta dele separava, até, até o total de 22. Por que 23 na Wikipedia? Por que 22 na na, na fonte primária, porque o, a Wikipédia tem um artigo falando só sobre nanotecnologia, uma, uma introdução, uma grande apresentação. Então, nas fontes primárias, eu não ia encontrar um artigo dessa maneira, eu achei que não seria válido, então resolvi deixar dessa maneira, um a menos, no caso das fontes primárias. Feito isso, faz uma, uma contagem, faz uma grande limpeza nesses artigos nesses artigos todos, retirar é aquelas coisas que não tem Relevância nenhuma, como caracteres especiais, é, coisas que estão dentro de tabela, como números. Você então, faz uma grande limpeza no texto todo. tá? Você pega os artigos, junta todos eles num grande bloco de notas e faz essa limpeza geral. tá? Então, nesse momento, todos eles, um grande blocão de dados, então, você limpa tudinho, tanto de uma fonte como da outra. Feito isso, passa pela parte de contagem das, dessas, das palavras que, que tem tanto numa fonte quanto na outra. Então, chega a ser um número, o um número de cada palavra e a frequência, tá? Então, ou seja, ela é ranqueada, ou seja, a primeira palavra, ou seja, é a que mais se repetiu ao longo de todos os textos que foram somados, contabilizados, então tem a frequência de cada palavra. Feito isso, faz uma, uma separação das palavras que foram citadas apenas uma vez, tanto uma fonte quanto na outra. E daí com a utilização de uma, com base numa equação, na equação de lei, da lei de Goffman, estabelece o ponto, que eles chamam de ponto T, ponto de transição de Goffman. Então, dá um número tal, por exemplo, dá 55. Você utiliza as palavras que foram repetidas apenas uma vez, usadas apenas uma vez, chega-se um número, esse número, você encontra ele dentro desse grande ranking de palavras entre as mais repetidas e as menos repetidas pega se pega esse número no caso o exemplo 55 ele é o teu ponto t aí você vai para cima e vê quantas palavras tem independente da frequência então digamos que tenham sei lá 40, é, 55 então tem 54 palavras então você vai jogar o mesmo número de palavras para baixo tá então é uma é um ponto simétrico são tá? um, um ponto ter um grande ponto de simetria tá? aí você faz essa projeção para cima e a mesma quantidade para baixo daí você tem, tem um grande é, um grande ranking de palavras um, um, um, esse ponto T. aí você pega essas palavras elas vão, não vão aparecer vão aparecer sozinhas por exemplo tem termos que são combinados é um termo com mais de uma palavra uma duas às vezes até três. Aí você começa a consultar o texto, a partir das palavras que estão dentro dessa grande separação, para saber se é, um, se é um termo único ou um termo combinado. Aí é uma parte que dá muito trabalho também. Aí você, feito isso, você separa esses termos, combinados ou não, sozinhos ou não, separa todos eles, e aí sim você começa a fazer a verificação no, no, nos glossários. Então, basicamente, foi isso que foi feito. Obrigada, Jean. É, João, pergunta para a Carol. Os projetos que você apresentou são incríveis. Tem algo que está pressuposto nisso tudo, que é de onde veio a ideia? Como você avalia a necessidade que um projeto como os que você organizou atende? Olha, eu acho que primeiro de tudo a construção de redes, né? São todos projetos onde a gente combina é, muitos profissionais, instituições e contextos no mesmo projeto. Então, acho que o primeiro pressuposto para mim sempre foi colocar as pessoas em contato para construir é, novos conteúdos ou possibilidades de parcerias que vão além do projeto. Né? Isso, para mim, sempre foi muito importante, assim, criar bases para que as pessoas depois sigam sozinhas nessas parcerias. Mas eu diria que, inclusive, pensando em relação as plataformas Wiki, a envolver né, o Wiki Movimento Brasil é, desde o princípio, em todas as ideias, é, a questão do repositório foi muito importante, porque, é, principalmente no universo Glam, eu acho que ter um lugar para poder fazer o upload do conteúdo, para poder colocar esse conteúdo é, para jogo, né, para usar aí a temática da Copa, mas de um jeito que ele possa ser usado e reutilizado dentro de um ecossistema que já existe ali, foi muito importante, porque, por exemplo, no de Código tinha instituições né, que falavam isso para a gente, ah, mas a gente não tem uma estrutura interna para construir um banco de dados e aí para poder fazer o upload dessa informação, a gente não tem recurso, a gente não tem aporte, a gente não tem orçamento para poder manter né, essa estrutura dentro do nosso site ou dentro de algum lugar que... Né, que as pessoas vão realmente acessar e usar também, porque se as pessoas já têm medo de usar a Wiki, né, as plataformas Wiki com medo de acessar coisa tecnológica, se você vai para um GitHub, para outro tipo de repositório, isso piora muito. Então, a chance do usuário final acessar e usar é, diminui. Então, acho que essa questão do repositório, de onde a gente vai colocar tudo isso? Né, e como é que a gente vai fazer para linkar isso depois com... É, um conteúdo que a gente vai produzir ou para poder trazer para a sala de aula, por exemplo, ou para poder trazer para dentro de outro projeto. A WIC, ela resolve isso de um jeito muito legal, é, gratuito, que é muito importante, né? você seguindo as regras ali é, de convivência, de validação, de aporte, de conferência, de tudo que já é muito bem estruturado. Resolve todos esses problemas. Né? Então, eu diria que é, para os museus, para as bibliotecas, para os arquivos, o fato de ter um repositório né, de, das plataformas wiki, é, fornecerem um repositório, é uma possibilidade de reutilização é, imediata interna do conteúdo, né, alimentando um verbete, isso resolve um problema grandão assim, para esse universo, né, principalmente no Brasil, onde não tem uma política pública legal para isso, onde não tem... É, um financiamento, né? possibilidade de financiamento de aporte de recursos para isso, para as instituições em si, né? Obrigada, Carol. É, Paulo, por favor, você quer falar? Oi, é, para o Jean. Está dando para me ouvir, Jean? Sim. Sim. É que é, eu trabalho na, na área de informática há muitos anos, e eu sempre nas minhas curiosidades eu fiquei, eu fiquei observando alguns algumas pesquisas de, da, da, da Wikipédia. mas era só mais para questão de, de, de leitura e conhecimentos e ao participar dessa reunião com vocês eu eu abri uma aba aqui na curiosidade de como é que se faz para acessar porque a gente só mexe na ferramenta mas não vai a, não vai a fundo né então, eu pude observar que para você acessar e colocar alguma informação para fins de consulta, é necessário você criar uma conta, correto? E aí você vai passar por todos os trâmites aqui, né, pelo que eu estou observando aqui, introdução, criar conta, edição, formatação, ligações internas, até chegar, a você, até chegar à ideia da, da, da pesquisa. Então, agora que eu estou começando a ver a ferramenta, olha só, eu trabalho com informática há anos, e agora eu estou começando a observar essa ferramenta, porque a gente, como eu trabalho e dou aula de informática, a gente só fica na, na só na tela principal, mas não vai mais a fundo. E com a, um, a sua exposição aqui, eu fiquei naquela curiosidade de como é que se faz para acessar essa ferramenta e colocar os conteúdos. Agora que eu estou começando a ver as informações aqui. Então, cheguei à conclusão que para você inserir as informações, né? É, basta você criar uma conta e passar por todos os trâmites como ele está explicando aqui. Então, é, é para você ter uma ideia. Até eu, que mexo com essas ferramentas, eu não pude ver como funciona esse mecanismo. Entendeu? Então, só estou abrindo essa informação aqui e colocar, né? porque tem muita variedade de informações. Então, se eu, se eu chegar para você e para qualquer um e falar assim ah, eu sei tudo de informática, eu estou mentindo é tanta informação que a gente tem que sentar um dia e começar a bibliotecar cada ferramenta e como elas funcionam. Entendeu? Sim. Então eu tô abrindo essa informação aqui porque a gente não sabe, a gente não sabe, não sabe nem 100% de tudo. Então, sempre, sempre quando aparece alguma ferramenta nova, né, e através dos conhecimentos de vocês é necessário a gente começar a catucar e descobrir as informações, é, né? é Então eu, assim, eu sempre acessava o, o Wikipédia, mas é só para fins de leitura. Né, curiosidade, mas nunca despertou aquela ideia de pô, como é que construiu essa ferramenta, como se como se coloca as, as informações ali dentro, isso nunca passou pela minha cabeça. E com essa, essa essas informações que vocês estão colocando aqui, que começou a me dar o despertamento, falei, pô, como é que se coloca essas informações? E foi agora que eu abri uma aba aqui, que eu realmente, realmente eu pude observar é, é, é, esses conteúdos são detalhezinhos que passa despercebido, entendeu? Sim, sim. Então eu sempre falo, gente, eu, se eu falar, falar para vocês, oh, eu sei tudo de informática, estou mentindo. Eu sei de algumas coisas que eu tenho domínio e certos conhecimentos, mas tudo em termos de informação eu estou até pecando, tô até mentindo é bom, porque não é, é verdade. verdade, né? Então é mais para fins de conhecimento que a gente vai descobrindo, né? certas curiosidades. né? Então, gente, eu, eu entendo o seguinte, para você realmente conhecer, você tem que catucar. Se você não. não catucar a ferramenta, você nunca vai descobrir. E isso me despertou através da sua fala aí, entendeu? É só isso que eu gostei de falar. Não, não. É, é, é, eu eu agradeço muito pela, pela fala e tal. E o que você tá falando sobre a catucar <risos> tem a ver muito com o pilar lá da, da liberalidade nas regras. né? Você vai passando por um processo de aprendizado e é, é absolutamente razoável entender que, eventualmente, um eu ou outro, você vai eu ou qualquer outra pessoa, ou até mesmo eu. E você está falando que é da área de tecnologia, ah talvez encontre semelhança na, na Wikipédia com relação aos fóruns, fórum, principalmente fóruns de tecnologia. A Wikipédia não é um fórum, mas tem semelhança no sentido de, no fórum você vai lá, principalmente no de tecnologia, Talvez você conheça alguns deles, a pessoa coloca uma uma pergunta e as pessoas vão lá colaborando. Ah, faz isso, fiz aquilo dali, deu certo, fiz isso. As pessoas vão até o final de chegar a uma conclusão. é ah, Isso aqui é a conclusão. né É, é diferente, mas é como você está falando. É, é preciso experimentar para entender como funciona. Entendeu? Então, obrigado pela pergunta, pela, pela pela pela pela colaboração. Carol, você quer falar? Quero, quero só fazer mais um comentário para o Paulo Roberto. Primeiro que, assim, fazer uma conta é muito rápido, não tenha medo, siga os passos, em cinco minutos você já vai estar dentro, já vai poder começar a editar e aportar informação, é, é muito, muito, muito fácil mesmo. E a segunda coisa é que, por ser uma, uma plataforma colaborativa, você, inclusive, pode propor melhorias na ferramenta, você pode ajudar a melhorar uma coisa que você vai ver, de repente, da tecnologia, né? Que, que você acha que pode melhorar, e você pode mandar essa sugestão, e se ela for legal, ela vai ser aceita. Então... acho legal, assim, legal, legal, é... legal. Sabe por quê? que eu, eu não me apresentei a vocês no formato de texto. Eu sou professor de informática, matemática e física da rede Faietec aqui do estado do Rio de Janeiro. O é. Jean deve conhecer a rede Faietec. Eu sou da é, unidade é, de Deodoro. Eu é, trabalho com curso de matemática é, da... Costuma de logística e sistema metroviário. Tudo que vocês puderem imaginar de trens é a nossa praia. Né? Concerto de trem. O cara não vai sair dali maquinista, mas ele vai conhecer toda a mecânica e o funcionamento do trem, né? de como ele funciona. E, assim, a, a, a, quando veio a pandemia, ela modificou muito a minha vida. Por quê? Porque eu ficava na, naquela vidinha ali simples, né? só o Windows, o Word, né? E eu, eu também sou programador, do aula de programação, mas a gente fica tão preso àquela, àquele quadrado, né? E que, no caso, a pandemia despertou, né? Deu um pontapé na gente a gente tem que começar a correr atrás e, e evoluir. E foi aí que começou a surgir as plataformas, né? Meet, Google for Education. E aí você passa a conhecer uma outra ferramenta, né? E força você a, a, a desenvolver a sua tecnologia de, de transmissão traz informações para os alunos. E também teve alguns problemas sérios aqui no Rio de Janeiro, né? porque nem todos tinham internet, nem todos tinham computador, e isso atrapalhou muito, não sei com relação aos outros estados, né? porque eu pude observar aqui o grupo, que eu, alguns aqui tem, teve algum sotaque de, de, de nordestino, é, se, é que eu, se é que é isso mesmo, né? mas eu pude, eu pude observar que muita gente tinha um sotaque, sotaque diferente, né? de vários estados. E eu não sei como, como ficou a situação de vocês para outros estados, mas aqui no Rio de Janeiro realmente ficou muito difícil, porque nem todos tinham a, a, a internet, outros tinham computadores, mas não tinham acesso à internet, então a gente tinha que fazer mágica, tinha que fazer acrobacia para poder dar as aulas e ter alguns conhecimentos da, da, da ferramenta para que você possa espelhar as informações e transmitir para, para os alunos. Então, realmente, foi, foi por um lado positivo, mas por outro lado foi negativo. Né, porque nem todos tiveram acesso, ainda mais em escola pública, né? Isso aí dificultou muito, mas ajudou muito. Eu saí do, quadrado, do meu quadrado para poder correr atrás, né? eu tenho que mudar minha vida e aí comecei a expandir. Eu, eu comecei a fazer outros cursos via internet e isso despertou, porque você sai do teu patamar né, e força você a, a se desenvolver. Por isso que eu estava falando para o Jean, porque eu, eu, eu mexo na, na, na Wikipedia há muito tempo, muito tempo mas eu nunca pude observar como era a ferramenta, né? Era só você só chegar e ler e pronto acabou, né? Mas depois disso eu tô aqui abrindo as abas, eu pude observar como se mexe, como se monta e tudo mais. Então é que negócio é você se despertar do seu lugar e começar a mexer, né? E senão você vai ficar naquele quadrado ali, não corre atrás, não se desenvolve e somente vai ficar atrofiada, né? Mas a, a pandemia fez me fez repensar sobre tudo que eu faço, né? né, e, e trocar experiência, né? E uma das coisas que eu realizei na minha vida é desenvolver jogos digitais. Eu sempre gostei de fazer isso. Eu falei, cara, como é que se faz isso por detrás dos bastidores? E foi quando eu comecei a fazer alguns cursos aqui perto da minha casa. E graças a Deus, hoje eu sou formado em jogos digitais e robótica. Então, assim, é fiz com que melhor meu currículo melhorasse, né, para mim mesmo, né, Não é de repente para o futuro, aplicação em alguma escola, mas é mais para fim de conhecimento e realizar o meu sonho, né. Então valeu a pena e como hoje mesmo participando desse, dessa palestra aqui com vocês, pude conhecer outras pessoas, né. E isso está sendo importante. Gostei muito da, da tua fala Jean, da Carolina aí da, da aplicação das ferramentas, está sendo muito muito bom, muito bom mesmo. Ai, que bom, Paulo. Oh, então, você está super convidado a acessar essa, esse link do YouTube que o Eder colocou aqui, para você criar a sua conta. Ah, já vi, já vi. Já você vi. começar a editar. A gente Show. quer ver você virar um super editor e trazer esse conhecimento de jogos para a Wiki. Tem alguns é, espaços e que você consegue criar jogos na Wiki, jogos abertos. Então, acho que a gente tá, tem bastante espaço para a gente usufruídos do seu conhecimento, então, por favor, traga aqui para ah, a UIC, vamos, vamos colocar os seus alunos na UIC, vamos fazer essa ponte. <risos> Carolina, ah, sim, com você quer falar? Nossa, Isso, eu queria falar aqui. Primeiro que já convertemos alguém aqui hoje, agora, já está convertido. mundo <risos> que... Dia... É, eu ia falar exatamente isso, no Abri de Código tiveram alguns projetos que saíram do Hackathon, que era game, era um game, jogos... É minha praia, de... adoro, adoro. Eram adoro. jogos construídos com conteúdo que era tirado, conteúdo aberto, tirado da Wiki. Uhum. Então, um jogo que era sobre o Mário de Andrade andando em São Paulo, tinha várias coisas muito legais que surgiram, assim, tudo com é que conteúdo é assim, aberto. Né? É que, na realidade, assim, eu gosto de produzir jogos, mas não é jogos para, tipo, Doom 2, nada de matança, sangue, é nada disso, não. A, a minha ideia é construção de jogos educacionais para desenvolvimento do aluno. Como eu sou professor de matemática, e quando se fala em matemática para o aluno, o cara entra em pane. Eu também dou aula de, de raciocínio lógico, dou aula de algoritmo, e quando se fala em aplicação de algoritmo para o aluno, o cara vai ter um vai ter um treco, vai ter um tereré na, na cabeça, vai dar um nó. Então, a minha ideia é fazer a aplicação dos jogos digitais para que o aluno possa perder o medo, principalmente na matemática e no algoritmo. Né? Então, a ideia é essa, é fazer com que a informática ela possa andar junto, junto, né, ao lado do, do professor que trabalha com até a parte teórica. Então, todas essas ferramentas ela vem para ajudar no desenvolvimento do aluno e para o professor também. Né? Então, é assim, é minha praia, eu gosto, adoro. Não é para brincar, mas assim, para desenvolver, para é, criar habilidades para que o aluno possa compreender melhor. Então, essa é a minha praia. Adoro o que eu faço, entendeu? Então, se você puder ter uma ferramenta para ajudar o conhecimento, é melhor, é bom, faz parte e ajuda. Eu falo isso porque muitas professoras, muitas professoras do primário ficaram muito presas, né, algumas, tá? ficaram muito presas a, a, a, somente àquela ideia de, desculpe a expressão, cuspejis. E, quando entrou a pandemia, forçou a barra dessas professores, desses professores, que para que pudessem usar o computador. Muitos apanharam. Até eu mesmo tive um pouco de dificuldade, mas, com um pouco do meu conhecimento, eu entrei, a, a, a, a, a, pude aquecer né, os motores e embora deu embora. Deu para ter um, um conhecimento a mais. Mas é uma pessoa que vive naquela, naquela ideia de só do Cuspe Ele teve dificuldade. Então, por essa razão, que quanto mais conhecimento, mais informações você tem, mais, mais fácil fica para você transmitir para o aluno e também para o seu lado profissional. Né? Essa é a ideia. Eu, eu, eu sou muito tagarelo, não costumo escrever em texto, não. Eu <risos> desenvolver mais na minha fala verbal. Está ótimo. Espaço ter... aqui também para a gente falar, Paulo. Você ah. está, está super convidado a falar obrigado. sempre. é obrigado. obrigado. <risos> É, então, ó, a gente vai, vai contar com a sua participação, então, faça a sua conta, traga esse conhecimento, vamos começar a desenvolver jogos agora dentro da Wiki, né? Que daí a gente consegue replicar e pegar esse trabalho que você está desenvolvendo e usando ele localmente só com seus alunos, a gente consegue colocar na Wiki e as pessoas passam a acessar ele em todos os lugares do mundo e os professores passam a usar. Esse jo esses jogos para educar e, e usá-los em sala de aula também. Show. Então, Você já me deu uma é boa que... ideia agora, hein? já vou começar a pensar <risos> nisso aí com calma. Ai, que maravilha! Projeto de final de ano. Ah, exatamente, exatamente. <risos> Ótimo. Gente, alguém tem mais alguma questão para a Carolina e para o Jean? Bom, eu vou agradecer mais uma vez aqui em nome do Movimento Brasil, Caroline Jean, muito obrigada por terem aceitado o convite, de terem conversado com a gente hoje, falado um pouquinho da experiência de vocês. Vocês estão convidados a continuar participando das oficinas com a gente. Infelizmente, essa é a nossa última oficina do ano, mas ano que vem a gente... De volta, é, por favor, respondam a esse formulário, incluam o um e-mail se vocês quiserem receber informações sobre a área de educação. Se não quiserem, podem responder de forma anônima. É, quem quiser certificado, não se esqueça de enviar o pedido para o e-mail. Eu agradeço demais a participação de vocês, agradeço demais a participação das outras pessoas que tiveram com a gente aqui ao longo do ano. E muito obrigada, até o ano que vem. E qualquer coisa vocês podem escrever para a gente, a gente está sempre disponível. Obrigada, gente. Foi ótimo participar, que a gente entre num novo ano com muitas ideias e possibilidades de novos projetos. Muito bom, gente. Valeu mesmo. Pelo pouco tempo aí já deu para despertar alguns, algumas curiosidades. Muito bom. Valeu. Eu agradeço muito também. Muito obrigado a todos, tá? Foi muito legal. Já vou falar para o meu diretor que valeu a pena participar dessa reunião de vocês aí. Ai, que é, ótimo. Que <risos> Obrigada, gente. Um abraço. Tchau. tchau um abraço, e... gente. Fica com Deus aí.